Viva Irmãs e Irmãos na Fé. Aqui está uma forma que eu desenvolvi de fazer poemas muito lindos para a inspiração de todos. É, na verdade, duas artes. É recortes e origami. Origami são estas dobragens e depois de dobrado, recorto. Fica muito interessante. Muito interessante. Eu puxei isto da minha cabeça. É muito interessante que seja para a glória de Nosso Senhor. E aqui está como o poema fica lindo.